Não sei agora porque falando agora, hoje estamos aqui com mais um vídeo de Spooky House of Jumpscare. Password Pumpkin. Bom, gente, então vamos continuar aqui. Desculpa não estar tá gravando essa semana, tá? Que tá meio difícil, motivos pessoais. Tá? Mas eu vou voltar à minha frequência normal. Tá bom, gente? Então, tipo, não se preocupem, tá? Não fiquem... Vamos lá Ai eu tô com medo, tô com medo, eu tô com medo Tô com medo Ai eu tô com medo, tô com medo Dança da motinha Dança da motinha Dança da motinha Supô tá perto Quem lembra dessa música Quem lembra? ninguém para mim essa música é uma bosta é uma bosta é. merda agora ela tá presa na minha cabeça ah oh, não saco não é esquerda reto reto Esquerda, ó! Oh! Isso aumenta, pode falar. Que é Queria ter uma arma, sabe? Tipo, um machado. Algum negocinho assim, bem de, de leves. Só pra tchau, né? <tos> Tô com medo do monstro que vai aparecer nesse andar. Cat, <risos> Get... deus. Ah, aqui é um bagulho explicando de todos. Ó, Spaceman 2, a gente já passou. 3... A gente nem chega a ver essa porra 4. A menininha sem pai O cinco foi o último E o seis, que é o que vai ser agora Ah, meu Deus Eu não quero, eu não gosto desse Modify House Layout Ué, Ué, Nossa Senhora, Direita, Direita, Reto, Esquerda, Mano. Eu sou, eu sou Jeová. Não é possível. Eu sou a mãe de Ná. Eu sou Johnny de Ná. Ai. Ah, Wow. What is that? A brain? Oh my god, nossa, sala confusa. Direita. Espera aí. Esquerda Esquerda reto. Reto direita esquerda, reto reto não esquerda, reto reto esquerda, é muito chato essa sala vamos correr, baby Acho que aqui é peco sem saída. Tá, com a cadeira na, na direita, significa que é direita. Até porque, né? Nossa, repetindo a sala. Eu toco medo. Eu tô morrendo de medo. Medo. Eu não sei porque que eu tô com medo desse jogo. Esse jogo é tão fofinho, mas eu tô com medo. Esse jogo é tão fofinho, mas eu tô com medo. Esse jogo é tão fofinho, mas eu tô com medo. Ai, meu Deus. Só mais 10. Vai. Um, hello, uh, ah, oi. Uh, yeah. Oi. Hello. Oi. Hello? Oi. Mos? Você está aí, moço? Yes, oi, mos, Oi. Sim, oi Moça Oi Oi, moça Oi, moça Nós estamos chegando a um acordo Eu não sei se você quer olhar é. ah, Oi, moça, ah. Ah, moça. Ah. Sim, oi, tudo bem ah Oi isso daí é pra você, isso daí é quando você quer cancelar, isso acontece quando você quer cancelar o seu, o seu, o seu, o seu, a sua operadora. Acontece a mesma bosta. É uma conversa sem, sem coisa. Tem joguinho novo? Não. Mais cinco salas. Ah, não, não, gente, essa é sala, gente. Tá, eu tô com medo. O vídeo vai ter 20 minutos por causa dessa sala. Gente, qual é o prazer de alguém criar uma sala dessas? E ela tá ficando apertada. Sério? Ai. Ah, mano, Estamos quase lá de novo, gente ah, Saco Pior que só veio sala... Mano, nessa vinda pra cá Eu passei nessa sala cinco vezes Essa é tipo a... A sexta ah vá o... Oi Como assim mudou? Ah, e veio um monstro me perseguir Aquele com os buracos no teto Vamos, falta só mais uma sala É agora, gente Ué Ué <risos> Esse lugar está finalmente começando a me afetar. É, eu vi isso sobre tipo, através de filmes de terror. E eu sei como sobreviver a um simples fantasma ou dois, mas esses monstros ficando mais rápidos estratégicos. Bom, gente, espero que tenham gostado, né? Tem like, favorito, se inscreva no canal. Compartilhe é, o vídeo se puderem, que vocês vão me ajudar muito tipo, absurdamente. E. Então é isso né gente, espero que tenham gostado, é... eu vou continuar depois, né, e eu sei que tá difícil, tipo, eu não tô postando vídeo recentemente, mas calma que vai passar, tá gente, aí, aí eu volto a gravar diariamente. Então pessoal, falou.